A aprovação da lei dos pontos de apoio a sanção e a regulamentação é um avanço histórico no Brasil que é sediado no Distrito Federal apesar ainda da não aplicação dessa lei, estamos falando de estrutura que garanta a mínima condição de dignidade para que aquele trabalho seja realizado, a gente já completou mais de um ano de regulamentação dessa lei, infelizmente a gente não tem ainda a aplicação por parte das empresas, a gente tem articulações aí pontuais para a criação de pontos de apoio que sejam de base pública, mas não é a aplicação da lei, porque a previsão inclusive é de multa. Nós mesmo do mandato, junto com a Maidef, temos articulado com as administrações regionais a sessão dos espaços, para que a gente possa ter a aplicação da lei. A pessoa, às vezes, ela se dedica às entregas de aplicativo e, de repente, sem qualquer explicação ela é bloqueada do seu trabalho. Os bloqueios eles causam um prejuízo muito grande, porque muitos entregadores compram a moto, fazem um investimento, começam a trabalhar só com aquilo. A questão dos bloqueios, ela não pode ser secundária, porque nós estamos falando da vida de milhares de trabalhadores que hoje trabalham com esse tipo de serviço.